Aquilo ali, né? E o pessoal fica nesse papo de infiltrado, infiltrado, infiltrado, mas a verdade é que até agora eu não vi apontarem um infiltrado de verdade lá. Até aquele cara que aparece um filme do, do, dos guardas prendendo ele, o pessoal apontando, ele é infiltrado, ele é infiltrado, ele grita que não, não sou de esquerda não. Ou seja, não, não é infiltrado. Ele, uh, o pessoal desconfiou dele, mas ele não é